Não mais viver Bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Onde estamos hoje? Estamos na praia, na, na Plage, Plage Andorre, é isso? Mano, meu francês, meu francês tá assim, uma merda. <risos> Enfim, vim hoje pra praia e daqui a pouco chegam os outros amigos meus aí também. Aproveitar um pouquinho, né cara, esse sabadão aí de Montreal, de sol, cara, porque tá sol, quantos graus tá fazendo hoje? Hoje tá fazendo 23 graus em Montreal, um puta de um calor, entendeu? E olha que engraçado, eu vou mostrar um pouco, um pouco pra vocês da praia aqui, como é que funciona, porque a praia é bem pequenininha, não é nada muito especial, porque Montreal não tem praia, né? A gente tem um laguinho ali e tal, e, e é isso, assim, não é como se tivesse muita coisa. Mas, vou fazer umas imagens pra vocês aqui, pra vocês acompanharem um pouquinho mais de Montreal. E é isso, vamos que vamos! Oh, o engraçado é que eu achei aqui nessa praia que tem uma bilheteria aqui atrás, tá vendo? Eles tem que pagar 9 dólares pra entrar E com criança tem outros preços aqui, ó Então de 3 a 13 anos, 4,50 De 14 pra cima, 9 E família, 22 dólares Dá pra você comprar também o passaporte anual de 3, a, de 3 a 13 anos, 25 dólares 14 pra cima, 50 dólares anual E família, 100 dólares Então assim, se você vem pra praia regularmente aqui em Montreal Até que vale a pena você pegar logo o anual que você paga 50 contas e... Só vem e tá uma puta de uma fila, olha isso. Pra entrar na praia, na praia, né? É isso. E outra, uma coisa que eu achei interessante, que eu não tinha vindo aqui ainda. Vocês estão vendo que aqui atrás eu tenho uma pista, ó. Aqui é a pista de corrida do circuito aqui de Montreal. E eu não sabia disso, mas eles fecham essa pista aqui no sábado pra galera andar de bicicleta. Tipo... Tipo um minhocão pra quem é de São Paulo, saca? Então eles fecham a pista de corrida aqui e... Eu ainda preciso checar, mas eu acho que dá pra trazer o meu carro pra vir correr aqui nessa pista. Então eu ainda vou, ainda vou acabar fazendo, fazendo alguma, alguma parada essa daí, viu? Trazer meu carro aqui pra, pra dar uma volta nessa pista aqui, hein? Da hora. Chegamos aqui onde? No Piscinão de Ramos de Montreal. Hoje tá bem vazio. Normalmente fica uma galera aqui e tal. Bem Piscinão de Ramos né? Mas hoje tá bem de boa, hoje tá bem vaziozinho, tá tranquilo. Eu, assim, sinceramente, eu não sei se isso aqui é uma praia meio que artificial ou se é normal mesmo e os caras só construem em cima. Aí eu vou dar, uma, vou dar uma pesquisada depois aí pra dar mais informação pra vocês. Porque assim, meu canal é assim, tá ligado? Isso aí é cheio de informação é, vinda diretamente do meu cérebro, sem fonte nenhuma. Galera, tem uns food trucks aqui, ó, pra você pegar comida também. Os preços estão bem ok, ó, pra, né, pagar 9 dólares pra entrar, então o preço tá bem ok das comidinhas aqui. E temos aqui ali pra pegar cerveja e tem essa areazinha aqui ó, pra sentar, pra comer, tomar uma breja, ficar de boa, e é bem em frente à praia, isso é bem legal, olha que bonitinho que a gente tem aqui ó, o barquinho, cara, esse lugar é muito bonitinho cara, Montreal no verão é uma coisa sensacional, sair da praia e vim pra onde, né? Vamos pro cassino. Primeira vez indo pro cassino aqui em Montreal. Você vem aqui no cassino de Montreal, eles te dão um refrigerante de graça, água, café, suco, o que você quiser para beber. Pra você não ter que sair daqui. Cassino é uma desgraça, né? É pra você, é pra você morrer mesmo. você nunca sair daqui. Hum. <risos> Então, eu sempre pego umas coisas boas, eu tenho inveja Eu pego meu patadinho, felizão E... Eu saí do cassino e, obviamente, o que, que eu fiz? Eu perdi, né? <risos> Porque, obviamente, eu perdi, né? Perdi 10 dólares, como achei que ia perder. E é isso. Fui embora triste. Experiência interessante para brasileiro, né, cara? Porque a gente não tem isso no Brasil, é legal no Brasil. Legal, né? Tem um monte de padaria, né? Mas beleza, mas não tem cassino, assim. Então, cara, experiência muito interessante para quem vem do Brasil e tudo mais e nunca tinha ido no cassino. Então, vale muito a pena. espera aqui em Montreal. Eu acho que a gente vai numa balada latina agora, não sei. Não sei, vamos ver o que vai acontecer. Sai os próximos takes aí. Hoje, hoje tá um dia cheio. Gente do céu, tá uma família de racun aqui. Olha que.. Olha isso, olha isso, olha isso. Ah, que bonitinho, mano. Olha ali os racum. Ah não. Que bonitinho, mano. Meu Deus. dar tchau desse vídeo, né, Não, Matheus? Eu acho que... Uma hora acaba. Então, gente, 15 pra uma da manhã, eu acho que já tá bom, né? Vamos encerrar esse vídeo, então, Matheus? O <risos> que, que a gente fez? Ó, hoje teve praia, hoje teve cassino e hoje teve balada latina. Acho que tá bom, né? Vamos dar tchau, então? Então, tchau, até o próximo vídeo. Valeu, a gente se fala. Segue aí. Não, fala aí, Matheus, segue o canal aí. Dá o, Dá o like. Curte, compartilha. Compartilha, dá o like, é se isso. inscreve. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. É, é nice. Fui, é nóis. Nice. Gente, pera aí, antes de acabar o vídeo, tá rolando uns carros loucos aqui na rua, aqui, olha isso. Muito legal. Ô, Matheus, que porra que é esses, esses malucos aí, mano? Os caras tão te tipo, fazendo encontro de carro? Mas, mas se é encontro de carro, eu não sei. Eu não sei. Caralho, Matheus, só tá dando em mim hoje, né? Hoje você mas... tá. Olha, te falar, hein, mano. Hoje você tá só dando na minha cara hoje, rapaz. Continua, eu gosto. <risos> tá bom, agora. Agora a gente pode finalizar o vídeo? Por favor. Vamos finalizar, tá bom? Então tá bom, dá tchau aí. Tá tchau. Pronto, Mat Matheus, você é um péssimo youtuber, cara. Obrigado. Você é um péssimo Eu YouTuber. vou aceitar isso como elogio. <risos> que merda. Cara, como você se sente tendo um amigo que é Eu youtuber e fica com, com o vídeo na tua cara toda hora? Último é, é incômodo? É incômodo? É incômodo. É incômodo. É incômodo. Acostume-se. <risos>